Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ishii e como dá para vocês perceberem aqui, eu sou descendente de japonês então eu sempre tive uma vontade imensa assim, de conhecer o Japão primeiro porque eu acho que o país tem muita coisa cultural os japoneses são, são um povo muito espirituais assim, e, e eu, por ser uma pequena ilha assim, ele tem muito o que mostrar, sempre tive vontade Porém, eu tinha uma, sempre tive uma crença limitante que pensava assim, que nossa, viajar para o Japão deve ser caro deve ser difícil entender a língua ou não, acho que não vou conseguir me virar muito bem por lá Às vezes, acham que se eu vou lá com cara de japonês e não falo japonês, rola um preconceito mas tudo isso aí eu vi que são coisas que podem ser facilmente mudadas, né? Foi aí na internet que eu acabei conhecendo o canal a vida de Tsugi, né? E conheci o curso aí da Marina e da equipe dela. Achei bem legal, assisti os vídeos dela e resolvi me inscrever no curso e posso recomendar. Dizer que valeu muito a pena mesmo. Primeiro porque ela dá dicas muito valiosas assim. Ela dá dicas assim de qual a melhor época para você ir. É dicas de passagens aéreas, dicas de tirar documentação, como tirar visto, onde é o consulado. Tem um módulo do curso que ela fala de cidade por cidade, quais são os pontos turísticos, ou se você é daqueles que não quer vir na natureza, quer conhecer a cultura mesmo do povo, ela dá dicas também. Se você é um viajante mochileiro, ou se você quer ir com a sua família, ou se você quer, às vezes até ir para as Olimpíadas de 2020, ela tem no curso dela, tem os roteiros assim, bem específicos, de acordo com o seu poder aquisitivo, quanto você quer gastar, ou que tipo de hospedagem você quer ficar, então acho que é, o, o curso tem muita informação mesmo. E uma coisa bem legal é isso aí, né? Como economizar para você viajar para lá. Porque acho que o principal motivo do pessoal não querer, de você não querer ir vir para lá é o preço, né? Tudo mostra, nossa, é do outro lado do mundo, deve ser caro pra caramba. Mas no curso ela te, ela te passa certinho. Que se você economizar um pouquinho por mês, ou até fazer uma aplicaçãozinha, você consegue ir lá tranquilinho. E eu, o, o que eu achei legal no curso também, que me surpreendeu bastante, foi que ela dá várias dicas de quando você estiver lá, de como se comportar. Quais são as regras de etiquetas, o que você pode falar, o que você não, o que você não pode. Achei isso bem interessante. Então eu posso dizer que esse curso realmente mudou meu mindset, né? Fiquei com realmente muita vontade por ir para ir e já estou me planejando para ir para lá. Tudo vai depender de acordo com a agenda familiar aí, né? Porque a minha ideia é ir com a minha família, meus filhos. E para isso aí eu tenho que me fazer uma programação legal, né? Então é isso aí, eu recomendo muito o curso e vamos lá, a gente se vê no Japão, valeu!